Cara, eu o Cara, ontem no meu grupo de mentoria, eu convidei o Ítalo Ventura, tá ligado quem é? Sei quem é, sei quem é. Então, o Ítalo é amigaço e também um exemplo de reinvenção de carreira. E ele tava contando como é que foi o processo uhum. e teve uma conversa que ele teve com o filho dele, que eu falei: "Cara, isso daí foi transformador". E eu consigo transformar isso daí também numa espécie de exercício para trazer pra galera. Então o vídeo é sobre isso. ele tem filho? Ele tem filho. Então foi uma uhum. conversa real que ele teve. Sim. Mas o exercício é justamente para quem não tem filho, ou se você tem filho, você conseguir... Pensar. Imaginar, se botar no lugar e ter essa conversa no futuro. Então por isso que eu acho que é poderoso pra galera. Interessante, quero ver. Olá, se você é novo no canal, meu nome é Ian Borges, sou especialista em reinvenções e meu objetivo aqui é te ajudar a se tornar o CEO da sua própria vida. Deixa eu te fazer uma pergunta, você tem orgulho da sua carreira hoje? De tudo que você conquistou, do seu trabalho, daquilo que você está realmente semeando? Porque se você está na dúvida, uma boa maneira de você ter clareza é botar seu filho aí do lado. E caso você não tenha filho, filha e mais nada que 10, 20 anos, o período que for, é você tendo essa conversa com seu filho e contando sobre a sua carreira, contando o que você faz. Você teria orgulho de tudo que você está construindo, né? das experiências que você está acumulando, do impacto que você está causando, das contribuições que você está fazendo, ou nada disso, né? Porque talvez você esteja apenas no emprego, deixando a vida passar, ganhando seu salário aí no final do mês, sobrevivendo. Mas na hora de falar com seu filho, né? De trocar essa ideia, será que ele teria orgulho de você? Você acha que você teria o orgulho de contar sua história para ele? Isso é muito poderoso porque quando você pega essa relação, pai e filho, aprendizado, né? Passar para frente, o seu legado. Imagina as conversas que você teve com seus pais, né? Elas foram estimulantes, elas foram positivas, elas te influenciaram de alguma forma aí na sua vida. Eu lembro que quando eu conversava com meu pai, ele era um grande sonhador, um explorador, queria, né, Visitar o mundo inteiro, viver novas experiências e isso influenciou muito as minhas decisões hoje em dia, principalmente relacionado ao meu valor de liberdade e sempre buscar estar livre, ter liberdade geográfica, ter liberdade de pensamento, né? me influenciou também em sempre buscar o um novo, novas experiências, aprender, ter mais curiosidade. Da mesma forma, eu aprendi a ter garra, persistência, determinação com a minha mãe, que foi uma das maiores guerreiras aí que eu consigo pensar porque a gente teve também um irmão né, que infelizmente eu perdi quando tinha 11 anos de idade e ele tinha uma doença que era microcefalia então dos, desde que ele nasceu até 15 anos de idade ele praticamente tinha um estado vegetativo, então minha mãe teve que abrir mão de tudo para cuidar dele. Então, os meus pais foram verdadeiros heróis e tiveram uma grande influência na tomada de decisão da minha vida em relação à minha carreira. Então, você deve se perguntar, o que, que você está fazendo hoje de inspirador, de estimulante, de positivo? Porque tanto para o bem quanto para o mal, você vai influenciar os seus filhos. E eu também herdei coisas não tão positivas dos meus pais, né? que a gente não tinha um pensamento muito abundante. Então, acabei que durante um bom tempo da minha vida, eu estive mais naquele modo sobrevivência, buscando seguro, buscando conforto, e né? eu comecei a me reinventar e me desafiar nos últimos anos, mas ainda tenho várias amarras e heranças aí do passado em relação a isso. Então, pense que você poderia ensinar e inspirar os seus filhos, mas não só na teoria, principalmente na prática, você precisa ser o exemplo, você precisa ser o herói dos seus filhos, e você deve se perguntar hoje, o que você está fazendo com a sua carreira, com o seu projeto, com o seu propósito é de dar orgulho para os seus filhos ou não? Se não, está na hora de você reinventar a sua carreira, você buscar novos caminhos, porque a vida é uma só, o tempo passa e quando você menos espera, chegou o final da sua vida e você acumulou uma série de frustrações e arrependimentos. Então, haja agora se bote em movimento para construir uma carreira muito mais alinhada com aquilo que importa para você, de maneira que você consiga responder essa pergunta aí, dando mais orgulho para os seus filhos no futuro é isso, se curtiu, dê o seu like, deixe seu comentário aí embaixo, compartilhe esse vídeo com uma galera, porque assim a gente leva essa mensagem pro mundo. Se você curte esse tema da reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, me segue no Instagram também, arroba e dá uma olhada no meu podcast que eu venho entrevistando várias pessoas que passaram aí por histórias inspiradoras. é isso, até o próximo vídeo, valeu!